Eu sou o Prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil do YouTube, e estou aqui no Bio Explica para te dar uma dica sobre Lei de Newton. E aí, será que saberia responder essa pergunta, mestre? Olha só. Eu tenho um corpo apoiado sobre uma mesa em cima da Terra. É claro que esse desenho está foríssima de escala, né mestre? Porque é o tamanho da, da mesa, do bloco perto da Terra. Mas para representar que aqui está o nosso querido planeta Terra. E aí eu tenho a força peso deste bloco. A pergunta é a seguinte. Onde está aplicada a força de reação ao peso do bloco? E aí, mestre? A força de reação ao peso do bloco está aplicada na mesa, está aplicada no bloco, está aplicada na terra, está aplicada no ar, ou está aplicada no sol? Mestre, se tu sabe terceira lei de Newton, fica bem fácil para tu responder que a força de reação à força peso do bloco está no centro da terra. Por que, que isso é verdade? Olha só. Se para toda ação existe uma reação, e essas duas forças têm mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários, estão aplicadas em corpos diferentes, quem recebe a ação exerce a, a reação, quem exerce a ação recebe a reação, e as forças são de mesma natureza, quer dizer que se o bloco é atraído pela Terra ao mesmo tempo o bloco atrai a terra então a força de atração que a terra exerce sobre o bloco é passível né, de formar para ação e reação com alguma força e a dica que eu te dou mestre é sempre inverter a frase pensa o que é a força peso força peso é a força com que a terra atrai o bloco inverte a frase Bloco atrai a Terra. Então, se a reação à força peso, que é a Terra atrai do bloco, é o bloco atrair a Terra, consequentemente, a força de reação à força peso do bloco está aplicada no planeta Terra. Então, peso é a Terra, atrai o bloco. Reação à força peso, bloco atrai a Terra. Quer dizer que essa força tem que estar aplicada na Terra. Letra C é o gabarito dessa questão. E aí, mestre, gostou? Achou difícil? Tem alguma pergunta? Então... Antes de comentar ali embaixo, por favor, dá um joinha aqui, vai lá no Física Fácil, te inscreve também, assiste mais algumas dicas e muito obrigado pela tua atenção e até a nossa próxima dica de Física aqui no Bio Explica. Ah, eu já ia me esquecendo. Para mais dicas de Física, para assistir o conteúdo completo de Física no Bio Explica com as aulas do Prof. Rafa Sisson, é só ir no bioexplica.com.br e assinar lá o plano para assistir as aulas comigo. Muito obrigado então pela atenção e até a nossa próxima dica